Então, essa, essa é uma tendência que a gente pode ter psicologicamente também, de ficar com o radar ligado uhum. no negativo. A gente começa a ficar viciado no negativo e mesmo quando chega alguma coisa extremamente positiva no teu colo de bandeja, de graça? Sim. Ainda assim, tu vai ver de forma negativa. É porque às vezes tu acha que tu não é merecedor daquilo. Sim, sim. Porque será lá, às vezes as pessoas acham que as coisas têm que vir de uma moda, de modo assim, tem que trabalhar, tem que sofrido, tem que buscar, tem que trabalhar, tem que suar. Daí quando tu ganha coisa assim de mão dada ou ganha, nossa, mas isso para mim. Eu mereço tudo isso? Então, é, ele então, tem, tem esse elemento assim: mais ou menos em torno de 10% vem desse de, desse desses fatos cotidianos, desse uhum. presente, de, né, de de algo inusitado que surge de extremamente bom. Uhum. E, fora. Então, se a gente pega essa porcentagem, 10% e tira desses presentes da vida presentes uhum. entre aspas né, que alguém te trouxe. Lá, seja né? se alguém quem quiser, de acordo com a tua crença, enfim. Sim. Tá. Uma, as pesquisas apontam uma outra questão. E do ponto de vista genético, será que a gente nasce com uma predisposição genética para ter uma felicidade de forma mais fluida, mais tranquila? E as pesquisas apontam que sim, mas isso não tem uma influência, tem uma influência maior do que esses elementos dos presentes da vida. Alguns apontam em torno até de 50% de influência genética, que é bastante. Mas, olha só, tem essa dimensão ambiental e os outros, a outra porcentagem que sobra disso. Entra a questão de como tu lida com as situações da vida. Então entra uma dimensão aí que a gente tem uma liberdade grande para encontrar meios de gerar positividade, felicidade.